Não só agora porque você tá falando calma, coisa, hoje nós estamos aqui com mais é um vídeo. Layers of Fears, esse jogo é muito cagado. Cagasse. Medo. Agora é pra me assustar. sorry. Gente, esse jogo é muito PT. Só que mais bem feito, tipo, não graficamente. Mas, tipo, mais bem feito porque não fica repetindo os negócios aí. Não é que é melhor, tá, gente? Calma. Vamos expressar direito o que eu disse. A cozinha. Nossa! A porta aqui é que eu passei. Minha cozinha. Vamos preparar um sanduichão aqui do pão. Acho que a cozinha é um lugar. É um lugar mais. Ah, nossa, que zica! Tá, ah, tô ficando com medo, realmente. Eu não posso nem parar pra observar. Vamos esconder aqui. Ai! ai meu Deus. Tá caindo maçã. Ai, ai, ai. Ai, para, para, para. Não, não, não, não, não, não. Ai meu Deus. Uhul! Acabou a fome do mundo. First, Primeiro, I looked for olhei para a canvas. Not just any não apenas canvas. qualquer... I had to find it Harry eu tinha que achar Not aquela one faca. Não das de pão. As sharp as a razor. A tinha que ser afiada so como I uma razor, coisa. Coisa. Então, eu poderia then, usar... Cuidado keep my Tipo, usar... Tá afiado a lâmina mais afiada. Pra ir pra usar numa pele, tipo. Que foi que você fez, homem? Olha quanto, mano. Temos comida até o ano que vem agora. Uou, voltei pro meu escritório. Só que parece no começo. Ai, ah tá. Eu tava precisando disso. Oh. Sweet Jesus! Did you just buy half of the department store? Honey, you don't even know yet if it's gonna be a boy or a girl. Ah, eles estavam planejando ter filhos ou ele... ela estava grávida. Ah, vamos continuar o quadro então. Eu tô com medo. Mano, sabe o que eu tô pensando na representação desse jogo? Tipo, eu acho. Ela morreu. E eu tô, tipo, na depressão total, crise, loucura. E tinha o um quadro. Eu acho que a gente tá meio que fazendo o quadro, porque lá o jogo fala. É, um quadro, tipo, é bom quando o artista bota suas emoções nele. eu tô, tipo, botando total minhas emoções. Tanto que o quadro começou com uma paisagem... E agora é é uma você viu uma coisa triste, sei lá eu, eu tô dando uma tipo, filosofia total aqui, sei lá. Mano, tem elevador na freak em casa dele. Vamos subir. Ah, estamos subindo. Subir é bom. Subir é demais. Vai acontecer alguma coisa aqui. Vai aparecer o Satã, a Gretchen. Ah, meu Deus, eu tô com medo. Ai, meu Deus, o que, que era aquilo? Bom, tava lá embaixo, né? Então que fique lá embaixo. Porque eu não tô afim de ver aquela porra lá embaixo. Será que é o? A assombração da minha mulher. Trancado. Ai gente, esse jogo dá medo. <risos> Up 10. Amenbeck. Vamos lá. Ah, Ué. Oxe. E aí? Ah, tá. Uh, sinistro. Gente, o que é que tem um quadro desses? Me explica. A porta vai fechar. Sai, sai, sai, sai, sai. Ah, porque porque pôs pôs pôs. Sônia, por que você ficou perfeito. Tava perfeita. Só mais um pouco. Até pelo menos eu terminar essa parte da pintura. Ah, não me faça ficar mal. Ah, essas eram as partituras, era dela. Tem mais nada? Não. Interessante. O elevador caiu Meu Deus, o jogo ficou escuro Muito melhor hum, Tá muito quieto de novo o jogo Eu não tô gostando eu não estou gostando dessa história aí, jogo. Pelo amor de Deus, vamos lá, né? Ah, tá. O quadro está se desfazendo de novo. Uau. Em qualquer caso, como seu advogado tem é, ações imprudentes, em outras palavras. Não faça nada estúpido, nós ainda temos chance de ganhar isso, acredite ou não. Eu tenho essas coisas escondidas, para Só não faça pior. A lei está abaixo por um tempo, pá. Sem aparências públicas, você pode continuar com a sua filha. Então eu, eu, eu teve filha tive uma filha. Hum, interessante. E por que que eu preciso de advogado? O que que aconteceu? Eu já tive um cachorro também. Ah! Ai meu deus! Que horror gente! Meu deus! Mataram o cachorrinho, não pode matar o cachorrinho. Querida, lembra quando você seria legal ter um gato? Então o bebê podia ter alguém pra brincar? Oh, um cachorro! Awww! Ah... Buu... Bude... Ah, é um nome estranho. Vamos chamar ele só de Awau. Awau. O nosso AWAW. Uh. Tá, ficou... Mais explicativo o jogo agora. Tá muito interessante. Isso é um espelho, né? Mas eu não estou no reflexo, significa que. Tá, tô ficando com medo agora. Uau, olha só. Hello? Olá. Yes, speak. Fala. What? Fogo? What fire? Fire? Que fogo? Oh god. É ela. ela? ela... Que hospital? Que hospital? Eu tô indo, eu tô indo. Fogo hospital. Da gravidez da mulher. Ah, meu Deus. A história vai ser triste. Eu não estou gostando. Eu estive aqui porque as portas estão abertas. <risos> Tem rato Não sei pra que lado que eu vou Vou pra cá Ótimo, eu escolhi o melhor caminho, gente É isso aí Eu e meu senso de, de guia aqui Eu quero ver o que tem ali Make, faça a sua mente ah, Março de 24. Tudo bem, vamos tentar isso Finalmente eu consegui brincar Com o Little Ben ah, Brincando eu não vou Parecer insano eu estou cheio de controle dos meus dedos hum... Ah, essas letras aqui Quem disse que seria fácil? Eu sei o que significa, mas... A pior coisa é se eu poderia jurar que eu estou... Ficando sem ar Por favor, Deus, não isso, de novo, como assim de novo? Ih, a bateria da câmera vai acabar já já. Ela vai acabar já já. Provavelmente o final do vídeo não tenha eu e eu vou pausar porque o jogo não tem graça. Sem minha câmera. Aham. Uh -huh. Se morrou sumido do nada, vocês entenderão por quê. <risos> Se eu quiser querer gravar mais de um vídeo de uma vez. O que foi isso? Fizeram uma festa de um segundo. Literalmente. Aquele momento que se fala É só virar as costas Que você faz uma festa Aí, ó Virei as costas Fizeram uma balada A balada, ó Tá, isso arrepiou Sem zoa Não, sério Eu vou embora <risos> Tá sinistro demais aquilo Eu não consigo O medo me domina Eita Setembro Hoje Tá cada vez Tá pior que antes A boa parte é Ah, não consegui entender. Ai! E a mulher tá se. Ai, gente, não fui eu. Ah, ele, eu sei que foi você. Ai, que medo. Que medo. Que medo. Que medo. Ah, gente, assustar jogando coisa em você não vale, por favor. Ah.. Parede quebrada, parece que alguém bateu a cabeça ali. Ah, meu Deus. que foi? Cadeira. Cadeira? Oi. Será que é a cadeira da minha mulher? Memórias fortes vindo. Me aterrorizando. Caralho, esse jogo é muito bom, mas eu tô morrendo de medo. Você fechou a porta, eu também não vou entrar. Não quer que eu entre também? Não vou entrar. Não sou obrigado. Mentira, eu sou. Ai. Não tem nada aqui. Tem que ter alguma coisa Gente, isso aqui é um quarto Que a porta fechou Ah Não Não Vou ficar nesse Ai Ai Eu tô com medo Ai meu Deus Ai meu Deus ah, meu Deus. O que tá acontecendo com essa casa? Sai daqui. Eu não estou fazendo nada. Me desce. do amor, a é loucura. Oi. Gente, por que vocês querem tanto entrar? Deixa eu dormir. Ah, tá voltando. Acabou? Ah. Do amor à loucura, o homem sequestrou sua própria filha. Hoje, os vizinhos testemunharam a, a cena de um, de um crime, de um drama social. É, a residência dos... Ah, não fala meu nome. Uma vez o pintor famoso recentemente tá, aparentemente ele quebrou ele entrou lá obcecado e pegou com os pequenos pacientes e pegou a garota é ah tá, que foi tirada dele de acordo com a com a, cur, com a corte depois de Tentações inúteis De negociação inútil O homem Vai até Pega a criança e tipo Os oficiais de polícia Vão até Construir tipo até O hospital Para prender o suspeito O olho das testemunhas Falaram que os paramédicos Pegaram a garota Até a casa e o homem ainda Estava tipo estranho E ele ficava exclamando, por favor, ela é tudo que eu tenho. Uma verdade trágica. Ai meu Deus, que horror. O que aconteceu? Por que você perdeu a filha? Será que é a mulher? Será que ele matou a mulher? Ou será que ela se matou e ele foi culpado pela coisa? Eu não sei. Eu não sei, gente. Ficando curioso com essa história, tem uma memória aqui ou aqui. Oxe, talvez não dê pra olhar ela ainda. Aqui, você está fora é. da sua mente, o que o, o doutor, doutor disse para você, você pode segurar isso, é. faça essa droga de coisa sozinha. nossa que horror Eu não sei se eu toco, não eu não toco, bom gente espero que tenham gostado Deem like favorito, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, tá, que aí vocês ajudam muito com a divulgação. Eu quando eu não posto vídeo, normalmente eu coloco no Twitter o porquê, ou se vocês quiserem ter um grupo aí no Face, que eu criei há pouco tempo, então tipo, ele tá muito parado ainda, mas lá normalmente eu vou postar quando não for ter vídeo, ou tipo, brincadeira, esses negócios assim, ou até spoilers do meu novo vídeo, de um novo vídeo. É... Então é isso, né, gente? Espero que tenham gostado. Deem like, favorito, se inscrevam no canal. Compartilhem o vídeo que vocês ajudam muito. E até o próximo vídeo. Então, pessoal, falou!